E continuando nossos melhores de 2019, né, agora a gente vai falar de filme e foi um bom home Ah, home foi bom, foi bom, Mickey. A gente teve aí Star Wars agora, né, <risos> que foi um, foi um desespero, mas enfim, não, Star Wars não estará aqui, gente. Mas foi um ano curioso, eu acho, né. Melhores filmes de 2019 pra mim foram muito interessantes porque eles foram divertidos. <risos> e eu vou falar sobre isso porque eu acho que a gente tem que ter um pouco de diversão na vida. E vamos lá, né, eu sou o Mickey. sou a Júlia e esse é o TV em cores. E o detetive Pikachu. Live action, não é animação, Júlia. Eu ainda não aceito isso, mas eu já, eu já ignorei. Porque tentaram me convencer de que não era animação. É animação porque tem um Pikachu. Mas os Bulbasauros. O que é a cena dos Bulbasaur? Eu acho que eu nunca fui tão tocada. Os pokémons no geral daquele filme são maravilhosos, Tirando né? o Mr. Mime, que é completamente assustador, tá todos agindo. os outros são muito fofinhos. Até o Psyduck, que tá levemente assustador também. Psyduck é rei. Ele é rei, ele é rei. E se ele se estressa, a cabeça dele explode. Então, assim, a gente não fala mal dele. Eu sempre gostei muito de pokémon, né? Eu acho que é eu sempre falo sobre isso. nem Nintendista. Nintendistas. E... O filme original de Pokémon, que era uma animação de verdade, tinha uma ideia que também tem desde de Pikachu, né? Teve a história do Mewtwo, da revolta e tudo mais. E foi muito legal ver isso numa versão adulta, com um Pikachu com a voz do Ryan Reynolds. Tudo. <risos> tudo. E o Jesse Smith, que é perfeito. O filme já começou bem com todas essas questões e ainda assim, o, a habilidade que eles tiveram no CGI pra fazer aqueles pokémons serem tão bonitos... Gente, eu quero pegar aquele Pikachu e esfregar na minha cara, sabe? Ele é lindo! Tem que perguntar se ele consegue. Não, ele aceita. Ele deixou. Ele, com certeza, ia é deixar o Ryan Reynolds, <risos> É um filme muito bom, é um filme muito divertido. Não é um filme muito complexo. Então, se você está procurando um filme pra você ver Bulbasauros bonitos, Pikachu com voz de Ryan Reynolds viciados em café, e o Justin Smith, eu acho que vale muito a pena assistir, porque é muito fofinho. É muito fofinho. Fala, Mick, qual foram os melhores pra você? Eu tenho que começar falando de Parasita, o Just filme sul-coreano maravilhoso. Não sei se você assistiu já, ah, mas não. é desesperador. E é um desesperador muito legal, porque é aquele desespero que não é terror, é só coisas dando muito errado com pessoas que merecem, talvez, aquilo dali que está estava pensando com ela, mas ainda assim você fica no desespero porque... É tanta coisa dando errado, você fala, cara, tem pessoas piores do que eu na, na vida. E é uma sucessão de coisas absurdas que você vai tentando saber o que, que vai acontecer, você não sabe o que, que vai rolar. E a cada nova cena é uma coisa que você não tem a mínima ideia de onde veio, mas faz sentido. E é um ótimo filme, é muito bacana a gente poder sair um pouquinho daquele eixo norte-americano, né? E, e é muito legal a gente ver que é um dos, um dos melhores filmes aí do ano. Pessoal, não parava de falar, eu tive que assistir. E, sério, valeu muito a pena e eu acho que é um filme que ele é muito bagunçado no sentido bom porque as coisas, as, são pessoas horríveis lidando com pessoas horríveis, que às vezes você vê que todo mundo é ser humano e todo mundo tem seu lado bom mas eu gostei muito pro final e começa a ter um pouco de thriller, assim, começa a ter um pouco de susto, começa a ter um pouco assim de, de, o que seria terror mas não exatamente terror, você vê ali que ele só brinca de dar aquilo dali, e é um ótimo filme porque eu acho que ele lida muito bem com diferenças de classe social, só que numa outra realidade que não é a nossa, que infelizmente a gente tem uma ideia já como é que é aqui, e nem é aquela norte-americana que a gente tá tão acostumado a ver e tal é, é um outro tipo de coisa é um outro tipo de, de funcionamento naquela sociedade que é, é tão rica e tão complicada quanto e é muito divertido ver de uma maneira feita por eles, pelos sul-coreanos mesmo como é que toda aquela desigualdade funciona e ainda assim num filme que é, é bizarro é bizarro, tanto por si só quanto bizarramente bom, então se você ainda não viu Parasita, dá uma olhada e espere coisas absurdas vindo. Tá, a Júlia, você falou até agora que é sobre diversão, né? Você quer se divertir com esses filmes, agora fala qual é o segundo filme que você vai falar. Bacurau. É diversão? 100% diversão. É diversão. É diversão sim. Ser é brasileiro de... é muito bom. É muito bom. Vai na paz, mas se não for na paz, a gente vai cair na porrada. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, que é, se você mexer com um quem tá quieto, você tem que começar a aceitar o formigueiro vindo pra cima de você. É gostoso meus americanos daquele jeito, vou, vou falar. Eu amo que absolutamente qualquer pessoa que assistiu o Bacurau fala não vou entrar em detalhes, porque você tem que assistir. É, porque eu acho que essa, essa é a mágica de Bacurau. E isso é muito bacana a gente ver isso acontecendo no cinema brasileiro, porque, infelizmente, não, não rolava. Eu acho que desde que a era da internet começou aqui no, no Brasil, que bem ou mal, vamos ser sinceros, foi depois, né, do Regiões do Mundo, é, pelo menos industrializados, países industrializados. É, foi muito bacana a gente finalmente ver isso num cinema nosso, num filme nosso. É um filme muito brasileiro, é um filme 100% brasileiro, porque o que não é brasileiro não é bom. <risos> Tem uma crítica maravilhosa, importantíssima, mostrando que quando a gente fala de conteúdo brasileiro, a gente fala disso. A gente fala da verdade que é ser brasileiro. É comunidade, é entender a sua própria terra, é respeitar. E isso é uma das coisas mais bonitas que você pode botar no filme. E Bacurau tem tudo isso. É ver o brasileiro tomando as coisas pela própria mão e falando, não mexe com quem tá quieto. É a definição do filme, pode ser o slogan do filme, Bacurau, não mexe com quem tá quieto. É, se vá, vá na paz, né? É, Exato, e, e sério, é, é tão bom ver aquilo, é tão bom ver o, o desenrolar, e é muito parecido com o Parasita no início, que você não sabe o que está acontecendo, você sabe que algo muito errado está acontecendo, e é incrível, é gostoso você ver todo aquele desenrolar, as coisas fazerem sentido, e... Não mexer com quem tá quieto. Eu acho que a gente tem que tirar isso de lição de Bacurau, que é não mexe com quem tá quieto. É uma comunidade muito linda, e que a gente tem essa chance de conhecer ela pelo filme foi muito bom, foi muito importante, então assim, se você não assistiu Bacurau, pelo amor de Deus, já Dá até pra comprar. <risos> e, sério, é um elenco maravilhoso, é, e é o Brasil. Eu gosto desse Brasil, assim, o Brasil realmente... O verdadeiro, não é tipo 3% que tem aquelas roupas todas é, artísticas, que são retalhos artísticos e tal, não. Você vê ali que é um pessoal que não tá numa situação boa financeiramente, geograficamente, assim, tem várias dificuldades, e você vê aquelas pessoas pegando o centro, assim, do palco, né? E é muito bom, é muito gratificante, e dá muito orgulho ser brasileiro nesse tipo de situação. Num ano que foi tão complicado, né? Mas assim, Miki, de verdade, você não vai falar da Marvel? Então, eu amo Marvel, gente, pelo amor de Deus. Estamos aqui no TV em cores, nerds LGBT, né? Não tem como não gostar de Marvel. Mas é que eu acho que Marvel fez um trabalho bom. Ultimato é um ótimo filme, Capitão Marvel, Homem-Aranha, foi tudo maravilhoso. O Marvel foi impecável no cinema esse ano. Mas, quer dizer, impecável não, Viva Negra, né? Mas a gente tem a questão de que não foi nada novo, assim. Foi muito legal, a gente teve um fechamento. Foi incrível, portais tudo pra mim, mas a gente teve coisas novas, sabe, e a gente poder sair, eu, eu não quero falar isso de cinema esse ano, que é a gente poder sair desse eixo, e eu lembro que inclusive esse ano aqui no TV coisa a gente recebeu uma puxadinha de orelha, tipo, pô, você só fala de coisa americana, não tem nada brasileiro, e eu acho que a gente levou muito isso pra frente, e eu acho que em 2020 a gente pode alcançar cada vez isso mais, e é isso, vamos sair dessa caixinha. Não tô dizendo que essa caixinha não é divertida, mas Marvel, você mandou muito bem, mas bacoral e parasita, putz. Júlia, você vem cores, nerdice. O que foi bom de nerdice esse ano? Capitão Marvel! Assim, eu amei o te Mato, tive certos problemas por questões, que Mix já comentou, não preciso repetir. Mas Capitão Marvel foi incrível pra mim, porque foi representação sapatão dos anos 90. Representação felina é. também. Felina, gente! Uma sapatão que tem um gato, que é um demônio, é basicamente a gente. Não tinha como reclamar. E ainda tem aquele casal perfeito, que a gente sabe que é casal. Não importa o que a Disney fale. Então assim, Capitão Marvel foi um filme muito bom e muito divertido também. Não foi o melhor do ano pra mim, porque afinal, não foi, como você mesmo falou, não foi muito diferente. Foi uma coisa meio super-herói, a gente gosta. Mas assim, colocando o Tetis Pikachu que foi uma loucura e Bacurau, que foi impecável. Incêndio. Incêndio total destruição e reparação. Capitão Marvel não tinha como encaixar ali. Mas eu tenho uma menção honrosa a ela, porque afinal é a minha rainha sapatão, né? E esse foi o segundo vídeo aqui da série especial de fim de ano do TV em cores. Dá uma olhada que a gente já fez um vídeo de jogos, de melhores jogos de 2019, na nossa opinião. E fala também pra gente qual o melhor filme de 2019, na sua opinião. E comenta, fala se você é gostou esse vídeo ou não. Dá like, se inscreve no canal caso não seja inscrito. E a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.